Sorteio rolando esse vídeo, ó, é só comentar alguma coisa. Quantas vezes você quiser, que você concorre ao Imperial Dourado, que custa R$70,00, Esse sticker é muito foda. Daqui 48 horas eu vou voltar no vídeo e vou fixar um comentário aleatório para receber esse prêmio. Hoje eu vou realizar um sonho de muitos brasileiros que acompanham o cenário profissional de CSGO E também um sonho meu, eu tinha muita vontade de fazer isso E hoje eu vou fazer do melhor jeito possível gravando pra vocês E vou logo direto ao ponto Pô, quem não gosta do Fallen? Quem não é fã do Fallen? Eu lembro até hoje o dia que o Fallen e o irmão dele que cuidam lá da Fallen Store Me mandaram alguns equipamentos um tempo atrás, né? Tinha mousepad, tinha teclados, na verdade tinha vários mousepads Tem mousepad que eu guardo até hoje como item de colecionador, né? Mas tem uma skin do... O Fallen, especial que todo mundo quer ter E essa o Fallen nunca me deu E nunca vai dar pra ninguém, penso eu E é a famosa AWP Headline Do professor, que ele vinha usando há muitos E muitos anos, desde o começo da carreira dele No CSGO, e foi a arma que ele utilizou Em diversos clutches Históricos que fizeram toda a diferença Nos times que o Fallen tava jogando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 Essa lendária, a WP Headline do Fallen, tem algo muito especial, que são os adesivos que ele cola, além das centenas de milhares de kills ali no contador StatTrack. Hoje, analisando o inventário do Fallen, além dessa coleção de troféus, ele tem um troféu aqui dentro também, que é uma skin, e é considerada a skin mais cara do inventário dele. Tem histórias aí que gringos tentaram pagar mais de um milhão de dólares por essa WP, né? E ele não quis vender que é a Confia no verdadeiro StatTrack Headline: 182 mil kills no contador, Volt 0.2325, Imperial Gold Antwerp 2022, Liquid Stockholm 2021, LG Gaming Columbus 2016 e SK Gaming Cologne 2016. Esses quatro stickers que estão aplicados na WP Headline do Fallen no momento, em uma live uns meses atrás, o Fallen decidiu que estava na hora de mudar os adesivos da Headline dele, que antes estava desse jeito aqui. Era pouca diferença, né? A gente tinha alguns adesivos diferentes. Logo de cara eu já noto que tinha um SKG. Gaming, que não era holográfico, tinha o MIBR lá na bundinha e tinha o Liquid no Scope, mas o Fallen, ele deu uma errada na hora que ele ia aplicar os adesivos e tá? tal aplicou o Imperial Gold no lugar que ele não gostou, depois ele raspou, aplicou o Imperial Gold onde está hoje no Scope, nessa mudança ele acabou também trocando a SK Game por um adesivo mais bonito, o holográfico, e a MIBR saiu da AWP, apesar dele ter marcado história, a MIBR também, pra dar lugar ao adesivo da Team Liquid ali na bunda da Alp. E pra conseguir ter a coleção, entre aspas, completa das AWPs Redline que o Fallen foi tendo ao longo da história, com combinações diferentes de stickers e tal, eu decidi no vídeo de hoje, craftar pra mim, não apenas a alp atual do Fallen, mas também ter uma versão da última AWP, antes dessa que ele tem agora, né? Essa AWP mais antiga vai ficar pro final do vídeo, porque antes eu tenho que craftar com vocês a cópia exata da alp do Verdadeiro, mas eu não peguei qualquer Headline, não. Eu peguei uma Headline, StatTrack, que tem um float idêntico à alp do do Fallen, que se vai fazer, faz direito, né? Então eu vim aqui na database de skin CSGO, que tem tudo cadastrado e salvo, coloquei a WP Headline só Stat Track, vim aqui no inventário do Fallen, peguei o float exato aqui da WP Headline do Fallen, que é 0.23256, joguei aqui na busca todas as Headlines StatTrack Track que tinham entre 0.2325 e 0.2326 de float, e olha só, meus amigos, olha só, vamos dar um zoom aqui, 0.23256, essa daqui é a WP do Fallen, eu comprei. I <laughs> tá logo em cima, 0.23256. É um pouquinho menor o float daqui a do Fallen, é né? um pouquinho menos desgastada, mas tá aqui, comprei ela. Cara, é, é literalmente uma das headlines mais parecidas. Teria também uma abaixo aqui, que é praticamente o mesmo float, que foi craftada, e o cara também fez aqui meio que a mesma ideia, mas ele deixou no estilo antigo. Eu quero ter, primeiramente, uma Alp Headline igualzinha à do Fallen, pra poder falar que eu tenho mano. E aí, desembolsei uma graninha, comprei alguns adesivos, tá? Primeiro, Team Liquid Gold, tá custando 30 e poucos reais. Aí temos o SK Game Holográfico, exatamente aí, de Columbus 2016. Esse aqui já é um pouquinho mais caro, tá custando um pouco mais de 100. Inclusive, esse aqui tá sendo um bom investimento, hein, mano. SK Game Holográfico tá sendo um ótimo investimento. O mais caro de todos, que é o Luminosity Game, lá de Columbus 2016, Holográfico de 300 reais. Eu comprei alguns, <risos> porque eu o adesivo valorizou pra caramba. E aí, eu pretendo dar uma manipulada do preço aqui dos adesivos, eu comprei vários. E claro, temos também o Imperial Gold, que esse eu já tinha no meu inventário, mas também comprei mais. Tá custando 70 reais. Ó, oh, tá um preço bom, velho. Tá um preço bom. Além de fazer um craft no vídeo de hoje, tá aqui uma dica de investimento. Eu comprei já uma porrada. uma porrada, cada um tá 300, então temos 600 mil. Nossa, tem quase 2 mil reais. Mas é um investimento. E eu vou aplicar um deles agora nessa minha Alp Headline aqui, mano, que tem o float perfeito. É 0.23256, velho. Melhor do que isso, não tem como. O antigo dono aqui dessa WP, ele fez um acordo comigo muito louco, que é o seguinte, ele não queria me vender, mas eu disse pra ele, ó, oh, calma meu querido, me vende aí que eu vou te dar um item melhor. Em vez de te dar dinheiro, eu vou te dar o que é a sua WP dos sonhos também, porque conversando com ele eu descobri. E ele queria também uma AWP do Fallen com esses quatro adesivos novos. E aí eu falei, fica tranquilo então, meu querido, eu vou Vou fazer uma boa aqui pra você, vou craftar essa Alp, a gente manda ela com os adesivos que juntos, esses quatro adesivos estão passando de 500 reais, né? E aí basicamente ele concordou em me dar essa AWP que tem o float perfeito e eu dou pra ele uma AWP Headline Statue Track com float 0.20 com float bem próximo também aí de 0.23 só que com os quatro adesivos então a gente vai fazer também a Alp dele no fim do vídeo pra dar de presente pra ele, porque ele me deu e confiou aqui em mim. Então ó, vamos lá temos adesivos aqui, temos a AWP eu vou começar colocando o nome né mano, tem que ser, confia no verdadeiro Calma aí que eu tô sem name tag Deixa eu começar primeiro, só tirando o nome limba beleza, tirei o nome Agora tá lá, a WP linhas vermelhas E a gente tem que raspar esses adesivos Isso aqui vai ser, vai ser a parte gostosa, né Ainda bem que é adesivinho barato Se fosse é adesivinho caro, eu ia passar mal Mas o Imperial Paper não está muito caro E temos também aqui o adesivo do Nine Glitter eu também vou retirar Pronto, temos aqui a Alp com o float perfeito Igualzinho o float da Alp que fala esse adesivo Pra gente colar o que a gente quiser Então vamos lá, vamos começar Tá por ele. Pelo Imperial, deixa eu não fazer nada errado. Prontinho. Esse aqui dá o charme. O Fallen, às vezes, colocava a assinatura dele no Scope, mas o brasão da Imperial ficou muito foda. Tá ah lá. Tá ah lá. Beleza. Agora, vou colocar já o líquido dourado ali atrás, que realmente é a posição que mais combina aqui na AWP Headline do Fallen. Belezinha, belezinha. Tá lá. E agora, pra terminar, né? Mano, esse aqui é caro, hein? Esse aqui, o bichinho, é caro. 300 reais. Luminosa assist nice gaming que hypou muito, mano, recentemente esse adesivo realmente ele é muito bonito. Beleza? Tá lá. Falta só ele, falta só ele. E temos a AWP perfeita do Fallen. Cara, essa troca que ele fez aqui do SK, esse holográfico aqui que ele colocou, ficou muito bom, velho ficou muito bom, ficou singular, ficou épico. E essa é a AWP Headline stat Track do Fallen com o float idêntico, mano. Irmãs gêmeas. Eu queria fazer mesmo porque é pra eu ter na minha coleção, mano. Se o Fallen um dia decidir mudar essa AWP, eu eu vou comprar outra e vou mudar do jeito que ele fizer, vou craftar do zero. Mas essa daqui, mano, ela é lendária. Eu não sei se ele vai se aposentar com essa ou não, mas essa é lendária, mano. Ele jogou o Major aí, pelo Imperial, com essa. Eu queria ter essa skin e agora nós temos, mano. O que quiser, pode mandar trade aí e pedir por uma semana que eu empresto, desde que eu confie na pessoa. E agora tem mais história. tá lá que tem mais história, tem mais coisa ainda insana no vídeo de hoje. Hey. Só vamos descomparar, vamos descomparar, vai Claro, eu vou tentar colocar cento e poucos mil kills De uma maneira mais injusta, né O Fallen fez de uma maneira justa Sem usar bot, sem usar servidor Mas, ó, 0.23256 Os quatro adesivos E essa daqui é a do Fallen, mano Olha, nem, nem mudou nada na tela 182 mil kills 0.23256 Os mesmos adesivos Ah, tá faltando uma coisa Tá faltando a Name Tag Name Tag, confia no verdadeiro Renomeando aqui, ó Confia no verdadeiro Vamos comprar a Name Tagzinha eu acho um roubo na MTR que custa 10 mas beleza Confia no verdadeiro, tá lá Você é louco, mano, uma cópia exata, mesmo float Isso ninguém tem, mano, isso é único Dei até o um F5 aqui, mano, o dia que o falei vier aqui na data base Ele vai bugar, ele vai bugar Ele vai falar, uma tem uma idêntica minha com o mesmo float Com o mesmo adesivo, que porra é essa? Agora, a história fica ainda melhor Porque eu conversei com o Rick, que é um youtuber de CSGO E vocês acreditam que ele me vendeu uma a AWP Headline igualzinha a que o falei eu usava Antes dele fazer essa recente troca aí dos adesivos Daí a transação que eu fiz com o Rick Mano, valeu Rick se você estiver vendo esse vídeo Foi muito massa você ter vendido essa AWP aí Pra mim, eu encontrei a Lucius Go Float do nada, no Marketplace, a venda lá E comprei dele, acho que valeu muito a pena esse negócio E essa daqui, tá desse jeito Mano, ó, float bom, 0.232 quase 0.2325 Mas ele não comprou com float idêntico, né Headline, status com fino verdadeiro Team Liquid no scope, MBR atrás O SK, o adesivo antigo Antes dele trocar polográfico e o LG Ou seja, eu tenho a versão antiga e a versão são nova, mano Top demais E eu não tive que gastar 500 reais Pra craftar essa skin O Rick me ajudou aí nessa Ele já tinha usado por um tempo essa alp E agora ela precisava de uma nova casa Então a gente tem a WP antiga do Fallen E a WP nova do Fallen, mano O que nos traz para o último craft que eu tenho que fazer Porque eu prometi para o vendedor Que é brasileiro, né Que eu iria craftar uma igualzinha essa daqui Pra ele Só que eu ia colocar Confia no login Ele deixou, ele falou Tudo bem, pode pôr Pelas zoeira. Né? Então, é isso que falta a gente fazer A gente vai craftar igualzinho, do jeito que tá aqui E tô terminando, é aqui mesmo O SK Gaming, beleza Falta só o Scope E tá lá, mais uma confira. <risos> O meu inventário só tem ALP de lá, ele confia Mano, tá muito engraçado Não sei mais qual é qual, fodeu Essa daqui é a antiga, aí Essa daqui é a nova, tudo 0.23 Tudo mesmo float, e aí Essa é a que eu vou dar pra ele Daqui 7 dias, mas eu falei que eu ia mudar De Confia no Verdadeiro pra Confia no Login, então eu vou fazer Vou tirar a Confia no Verdadeiro e vou botar Confia no Login Porque realmente ele confiou E deixou a ALP dele comigo Sem nenhuma garantia de que eu iria entregar Tipo, realmente na confiança, né E aí eu vou deixar Confia no Login, porque eu acho que, acho que pelo meme. E daqui 7 dias eu vou mandar de volta pra ele. E vou ficar com as duas versões aí que eu craftei, né? A versão nova e a versão antiga da AWP Headline do Fallen. Todas com float 0.23, mano. Idêntica à Headline do Fallen mesmo. E galera, o vídeo de hoje foi pra prestigiar toda a história aí do Fallen. Tudo que ele fez pelo cenário brasileiro de CSGO. Que eu sempre fiquei espantado, mano. O tanto que ele se dedicou ao game e à comunidade, né? Todos os projetos que ele fez. Então esse vídeo é uma homenagem pra você, faleizão. Tamo junto. E agora eu tenho apenas umas três. A WP é igual a sua Quem sabe uma dessas Eu não sorteio aí Pra galera que joga CSGO no futuro Se vocês quiserem muito Que eu sorteie uma dessas pra vocês Deixa muito like nesse vídeo Porque se eu for sortear alguma Eu vou craftar Eu vou craftar outra vou ficar com essas duas Mesmo que eu gaste mais Quintão em adesivo 300 poucos reais na WP Eu quero ficar com essas duas aí A terceira é desse cara Que eu falei Que eu prometi pra ele Então se eu craftar uma quarta Vai pra vocês Mas vocês precisam deixar muito like nesse vídeo Vamos ver se vocês conseguem A gente se vê no próximo galera Tamo junto Um abraço Falou